Quanto tempo aqui pro principal? Três, Três minutos. minutos. Eu sou perfeccionista. Eu quero entregar coisas certinho. Quem aumentou aqui? Eu vou diminuir, então. Ah, calma, Val. Eu tava testando minha, minha produção. Não, mas você não pode. Tá, você... já diminuí. Já diminuí. Não, desculpa. Já não, de... Calma. Pedava. Calma, já diminuí. Não, mas você não entende. Calma, mas eu tenho que testar. Ele, Se... ele vai queimar Tá meu... bom, eu já diminuí. Não, não, não, sai, Val, por favor. Agora meu cordão blue vai f... queimar fora muito rápido e não cozinha certinho no meio. Aqui. Tá cru o teu frango! Olha isso aqui! Tá bom. Se eu colocar esse frango nesse prato, ele come a salada! Sim, chefe. Tá bom. Eu te dou bandeirinha pra quê? O que é a bandeirinha? Bem passado. Bem passado. Deixa eu só pegar as outras bandeirinhas que eu não tinha visto isso, chefe. Desculpa. Mas você tá com elas na mão e não viu? Quando eu vejo aquelas bandeirinhas na frente, eu falo, cara, que burrice que eu fiz! Devia ter dado pro chefe com a bandeirinha, o chefe não tinha me chamado a atenção, mas tá valendo. Chefe Bertolazzi. Oi, oi, oi. Posso dar uma palavrinha falando Ana agora, chefe? É importante? É muito importante. Mesmo? Mesmo, muito, muito. Quando ele pede pra falar com o chefe, eu acho esquisito. Quando ele veio falar comigo, eu esperei que ele fosse dar um abraço e embora. Você lembra que você me pediu noivado no Natal, no Réveillon, e eu falei que não, que eu queria pedir, que eu ia esperar uma hora muito importante pra fazer isso? Um momento... Melhor que não tinha esse, porque, assim, nós conhecemos no um restaurante, trabalhamos no um restaurante e estamos juntos agora no mesmo restaurante. E... Você quer casar comigo? No momento que eu peço Ana, em casamento, me deu um frio na barriga. Cara, passou a nossa história toda na cabeça, assim. Pessoal, estou tendo um pedido de casamento aqui. Uhum. Gente, isso tá acontecendo mesmo, cara? E o chefe, meu Deus, foi muito, muito legal, muito engraçado a cara de todo mundo, a reação de todo mundo. É, isso aí, Valeu. é. é nóis! É, Pedido de casamento. Nossa, sacanagem. Okay, Nossa, rapaz. Tá a reação dela foi, foi muito legal porque eu vi que ela não esperava aquilo e fiquei muito feliz que eu consegui. Pela primeira vez, surpreender ela, ideia Eu nunca tinha conseguido. Hum. É doido. Aí eu desmancho em lago, Mas Junta tudo assim. Eu fico muito feliz. Não esqueço que eu tô ali pra, pra trabalhar de forma alguma. Você foi muito ousado. <risos> é claro. Mas, mas eu, eu faria o mesmo. Obrigado. Agora trabalha! Agora faz junto, parceiro. E ó, é bom ganhar esse prêmio, porque senão a festa vai ser... <risos> gente, a gente começou na cozinha. A gente se conheceu na cozinha, a gente começou a namorar numa cozinha, agora a gente se casa dentro de uma cozinha. Ainda tá cru. A fritadeira tá muito alta. Oh. frigideira tá alta? Não, a yeah, fritadeira alta. Você tá colocando no forno? Sim. Tem que fritar? Sim. E colocar no forno? Sim. E tem que dar o tempo certo de forno. tá bom eu errei. eu entregou uma frango a uh, crua porque nós não tem jeito para não tem permissão para abrir, para ver Sença. Sença. Eu tô usando esse óleo agora, jv. Eu só vou Desculpa. testar, por favor. Não, mas eu tô fazendo o oh, meu. Prato, oh, eu vou tirar, Jval. eu vou tirar. Eu não fui sabendo quanto tempo para cozinhar a frango, mas depois eu errei, eu consultei rapidinho. Carrie! Agora saiu. Oh, oh. Obrigada. Que susto. Que susto. Vamos quebrando as gurias hoje. Mesa 3 liberada, 4 churros. Ok, chefe. Eu tenho uma experiência com churros. Eu já trabalhei algumas vezes com churros em restaurante, então não é tão difícil, mas também não é fácil. Se vacilar na massa dá errado. Mas é bem tranquilo, assim, não dá pra falar que é uma p sobre o mesa elaborada. Beleza? É a 3, né, senhor? Três ou quatro? Três? Não, não, é mesa três, pode levar. 4. Ok. isso mesa. Eu quero cinco sentados ali no restaurante, por favor. Ok, chefe. ouvido chefe. Quando o chefe Bertolazzi pede para o nosso grupo, pro time azul, sentar na mesa ali e comer um balde de churros e ver as meninas trabalhando, é fantástico. A gente ficar sentado olhando para cara delas ali trabalhando, o salão delas completamente cheio, todas as mesas cheias e a gente ali tranquilaço, é sensacional, né? Aí ver como é bom terminar antes. Valeu. Já fica, Valeu. Bem, já Obrigado, fica de boa. Isso Nossa, gente. Que Cadê? Faltou dois deixa Pera ver se tem lá. Tem aqui, tem, tem aqui embaixo, tem aqui embaixo. Tem aí? Aquilo é a sensação de vitória, né? Que a gente realmente fez um bom trabalho. Um brinde aqui, ó. Olha o churros. Vai, vai, vai, vai. Brinda, Libera mais um churros aqui pra mim. Mesa três liberada, quatro churros. Ih, já liberou churros lá, já ouviu Isa. Onde estão os seus churros? Eu vou fritar na hora, o senhor gosta é quente, né, chefe? Ah, tá. Tá aqui, ó. Peguei uns um churros e fui testar. Eu tava testando em uma panelinha à parte. Ô, oh, para tudo, para tudo. A massa tá crua dentro. Então, olha a temperatura que tá esse óleo: 180 graus. Como é que você sabe que tá 180 graus? Porque eu tinha colocado ali. Você acredita no que a... Tudo bem, já aumentei. Aonde está escrito 180 graus aqui? Me avisa. Agora eu fiquei curioso. Fala. Eu já aumentei, chefe. Aonde está 180, aumentei. 180 aumentei. graus? Sim, a gente sente que é 180. Para cá é. já fica muito alto. Você acha que é 180? Zi, traz um termômetro para mim agora, por favor. A temperatura errada estava porque... a Kelly estava usando a fritadeira para fazer o frango. Quando você falou que está o óleo... 180, chefe. 180? Eu já tô em 240. Agora eu aumentei. Não parou. Eu aumentei, o senhor viu que eu aumentei. 220. Eu aumentei, o senhor viu, não foi? 230! 240 é graus! Eu aumentei agora! Mas já Por que, que será que tá cru no meio? Já Por diminuí, que será? É. Tá diminuído. Tava um pouco alto. Tava na temperatura de 180 graus. 180 graus era alto! Você tinha que baixar, não aumentar! Desculpa, chefe. Se dentro tá cru, você baixa a temperatura. Desculpa, já baixei, chefe. Eu imaginei que ele queria que o óleo tivesse um pouco mais elevado. Então eu aumentei a temperatura. Oval. Sim, chefe. Continua cru o teu churros. 140 graus, chefe. 140 eu graus. Olha aqui. Eu acredito que quando você não aprende com seus próprios erros, você não tem condições de evoluir. Preciso de mais seis na mesa seis e mais quatro na mesa três. Ah, minha massa acabou, chefe. Vou demorar. Como é que a tua massa acabou? Quantos churros foi fora? A massa acabou. Nadei nos churros porque não tinha material para eu trabalhar, porque fui prejudicada pela Adriana. O que, que aconteceu aí? Eu só tive avaria de quatro churros só. Acabou a massa, chefe. A massa não deu. Acabou a massa do quê? A minha varia foi só quatro churros. A massa não deu. Aqui. A massa não... Tudo isso de massa não deu? E nem servimos todo mundo de aí? De perdida, eu só tive quatro. foram aquelas primeiras que estava crua. A massa foi... Ela que preparou. Eu fiz a mesma a quantidade, quantidade uhum. a culpa é dela? Não estou entendendo. Não teve outra varia. Foram aquelas quatro aqui. vou fazer mais, chefe. Não, não precisa. Eu tenho churros lá da Equipe Azul. É que eu não vi ninguém lá. Ele pediu Eles pra eu fosse pedir. Obrigada, chefe. A Valdecer tem tanto medo de assumir os erros, que ela acaba colocando os erros nos outros. Cada um por si, né? Todo mundo tá vendo a que tá acontecendo. Que dia intenso e cheio de contrastes. Da alegria de um pedido de casamento, à tristeza de um frango cru. De uma equipe que fez um serviço quase perfeito, a outra que beirou o desastroso. A equipe azul hoje tá dispensada de indicar eliminados. Equipe Vermelha, eu quero dois nomes para eliminação. Sim sim, sim, sim. Galera, parabéns, hein? Parabéns, parabéns todo aí, mundo, parabéns. hein? Tá todo mundo de parabéns. Sim. Tá Não ter que indicar ninguém para a eliminação é um alívio. O é um negócio tá entrosado. É só continuar só assim, melhor, só continua assim. Meu frango votou cro. Eu... Eu... Indique. Como você diz? Eu fiz o meu melhor. Eu fiquei sem liberar as, so as sobremesas porque a massa não deu. Eu só tive quatro perdas e foram as quatro primeiras. Eu me indico a Adriana. Ela fez o pré-preparo dos churros e faltava dez copos. Eu vou lá na frente. Eu vou lá na frente. Tá Porque Eu... a Val me indicou porque ela não soube usar a massa. Não, calma aí. Tem mais votos. Parece que a briga é com a Val, a implicância que elas têm comigo. Não, vai a Val. A Val. Você é Harry e a Val. Se você errou, cara, é... assume. Eu acho que é mais legal. Quem foi indicado? Ah, eu e a Kelly. Ela não consegue se enturmar entre as meninas. Aí ela vem lá com a gente porque ela foi indicada novamente e ela está indignada com essa indicação. Tem que entender uma coisa, todas as vezes, por mais que eu vá bem ou mal, eu vou ser indicada todas as vezes, que é de praxe, entendeu? que elas puderem fazer para sair do grupo, elas vão assim, por mais que eu vá bem ou mal, não, elas mas se... Não, isso aí, quem deve quem saber é o É, não, tudo bem. Se a avó sair vai ser bom, Antes só do que mal acompanhado. Hoje, apenas a Equipe Vermelha indicou integrantes para eliminação. Quem deixa neste sábado a cozinha mais quente do Brasil e vai passar o domingo com a família? Vamos lá, Equipe Vermelha, quem são as duas indicadas? Eu, chefe. Valdiceia, parece que a culpa nunca é sua, né? Se depender do que você fala, até agora, em todos os jantares, você fez um serviço perfeito. Até agora sim, gente. <risos> me impressiona a sua cara de pau. Você não me trazia ovos perfeitos. Só que quando eu mandava voltar, você tinha um perfeito pronto. É ruim você concordar com isso. Porque você devia ter me trazido o perfeito a primeira vez. E não esperar eu reclamar. Oval, Você refaz e refaz igualzinho. Ou você trouxe o mesmo? Se o senhor não gostar desse, eu troco. Já tem um outro pronto. Já tem outro pronto? Então me dá o que tá bom, não me dá essa merda. C... Além do que, quantos ovos você usou pra me entregar 10 ovos do serviço? Chefe, os primeiros ovos saíram errados, que eu tava testando. Mas os demais. Você imediatamente... tem a tua vida inteira pra testar fazer ovo. Não imediat... é na minha cozinha que você vai testar fazer ovo. Carrie. Eu acho melhor eu fico aqui, eu tô sempre aqui, chefe. Desculpa. É? Mas eu já tô tá tentando. Não. Não mesmo. Hoje o problema de novo Sim. foi o ponto. Tá cru teu frango. Olha isso aqui. Tá bom. Se eu colocar esse frango nesse prato, ele come a salada. chefe. Carrie, me diz por que você acha que a Valdezé tem que sair. Eu acho porque ela atrapalhar muito, né? Ela nunca pega responsabilidade por coisas. E, Valdiceia, por que você acha que é a Carrie que tem que sair? Eu acho que o erro dela foi maior do que o meu, chefe. Porque ela teve duas vezes é, a oportunidade de consertar o frango, não conseguiu. E se você não avisa para ela, talvez o perigo no forno fosse pior ainda. Eu acho que assumir os erros é uma das nossas principais qualidades. E você não fez isso até agora, Valdiceia. Mas, Carrie, eu tenho um recado para você que eu vou falar na tua língua. Ok. Pra que você me entenda bem. Tá. Volta pro cozinha. Val, me traz seu doma. Eu fui muito sabotada no, durante o programa. Tentaram me prejudicar de todas as formas. Em nenhum momento eu revidei. Eu superei tudo isso e me sinto uma vitoriosa. Ainda que alguns achem que não, mas eu saio de cabeça erguida, eu não me vendi. 100 mil reais, não compra minha personalidade. Eu confesso que eu tô um pouco nervoso com a reza que ela vai fazer pra mim. <risos> Meninas, se espelhem um pouco. Só um pouco, porque também não foi lá essas coisas no trabalho que a Equipe Azul fez hoje. Podem embora. Obrigado, Obrigado chef. Chefe. Os participantes têm uma surpresa logo pela manhã. Vamos acordar. Vamos, vamos, meu. Vamos, vamos levantar, vamos. Vamos ter almoço, pode levantar. Tem ex-participante ajudando na cozinha. Arthur, se voltar algum prato, eu quero as barras de ouro de volta. E cozinheiro indo parar no hospital. É no próximo sábado, o programa que todo mundo quer espiar. Se não consegue ficar sem ajudar, fica longe.